Veja o que aconteceu com o homem que bebeu água radioativa de Chernobyl. O jovem compra a boneca na belly, mas parece que algo veio junto. Proteção demoníaca terroriza fiéis durante procissão na Europa. É isso, o mistério da bola de fogo que parece ter vida própria. Criatura estranha invade o quarto. Cachorro late para algo que está dentro do quarto. Mulher desmaia após ver algo assustador na cozinha e muito mais. Mas antes, já vai deixando o seu like e se não for inscrito, inscreva-se e ative o sino das notificações. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. Se segue, vemos várias pessoas rezando diante da imagem de Nossa Senhora quando algo aterrorizante acontece. <susurra> também veio satanás, ele se manifestou no corpo de uma pessoa que ali estava, muitos ficaram com medo enquanto outros preferiram manter a concentração diante da imagem. O demônio não para de gemer e fala uma língua desconhecida. Eles começaram a cantar um hino para ver se ajudava. Aqui temos a imagem da alma possessa, a esta que infelizmente não resistiu após bater a cabeça nas pedras. Número 9 uma mulher youtuber estava filmando a boneca na bed que comprou para montar um cenário, mas parece que enviaram a boneca com algo a mais. Foi quando algo perturbador aconteceu, prestem bastante atenção. os olhos, depois ela verificou se havia alguma parte mecânica no olho da boneca, mas nada foi encontrado o olho foi moldado na cabeça de porcelana, ou seja não é uma peça inserida, por isso é impossível o movimento diante disso, a boneca foi devolvida ao antigo dono Dois jovens estavam no quintal de uma casa de floresta quando viram um vulto branco voando, mas o pesadelo estava apenas começando. <tos> não não não foi nesta feita que eles aprenderam que florestas não são lugares para se andar durante a noite seus olhos contemplaram coisas que jamais imaginariam ver um dia o cabanão o cabanão lá! Há vários seres obscuros da floresta escondidos e andando por todos os lados. Mas nada foi mais assustador do que a aparição de uma misteriosa bola de fogo que voa de um lado para o outro como se tivesse vida própria. Qual seria a explicação para isso? De fato há mistérios entre os céus e a terra do que sonha nossa van filosofia. Número 5 você sabe o que aconteceu com o um homem que bebeu a água radioativa de Chernobyl? Bom, aqui vai a história. O nome dele é Silepsig e é um ucraniano que grava vídeos em lugares misteriosos e subterrâneos para postar no YouTube. Daí ele teve a brilhante ideia de ir em um dos lugares mais tóxicos do mundo, na zona de exclusão de Pripyat, onde aconteceu o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e deixou o um lugar cheio de radiação. Segundo informações, Chernobyl vai demorar uns 20 mil anos para se tornar habitável novamente. Existem alguns lugares onde a visita é permitida, mas com muito cuidado e só em alguns locais. No começo do vídeo ele começa a beber vodka dizendo que irá ajudá-lo a sobreviver à radiação porque ela é absorvida pelo organismo com álcool. Depois ele vai explorando o local. Diz que viu algumas coisas interessantes lá, uma criatura de duas patas, mas não filmou nada disso. Mas tem vídeos dele mergulhando no lugar e o que é pior, bebendo água radioativa de Chernobyl. Mas o que aconteceu com ele após isso tudo? Por incrível que pareça, nada. Ele já consumiu tanta porcaria que seu organismo já deve estar imunizado, mas jamais tente fazer algo do tipo. Número 4 uma família deixou seu cachorro em casa sozinho com uma câmera filmando. Quando voltaram, viram essas imagens. O animal não quer dormir no quarto de jeito nenhum. que ele puxou a caminha para fora do quarto. Neste momento ele começa a latir como se tivesse visto alguma coisa dentro do quarto. O que será que ele viu? Número 3 Alguém puxou a descarga do banheiro, mas como se só havia ele e sua esposa dentro da casa? Há chambunhos do banho. Esse é o banho de baixo outra vez. Dentro do banheiro, um rosto monstruoso, enorme, branco e pálido foi captado no espelho. Vem, corre. Número 2 Mulher desmaia após ter uma visão assustadora na cozinha. Prestei bastante atenção naquela vassoura. Algo aparece rastejando em direção à mulher. Seu marido vai até a cozinha ver o que havia acontecido e leva sua esposa às pressas para o hospital. Será que algo veio buscá-la? Número 1 um. Imagina um dia você acorda com a visita dessa estranha criatura, um jovem estava dormindo tranquilo em seu quarto quando despertou com um ser metade homem e metade cabra na beira da cama. Então imediatamente começou a filmar. Ela parece e desaparece no piscar de olhos. <risos> Dizem que é esse tipo de visão que se tem no fim do pacto com o diabo, ele vem pessoalmente te buscar.